Fala pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com esta novidade da Maki, microfone USB modelo Carbon e olha que interessante esse microfone tem cinco posições numa chave que você consegue mudar a polaridade do microfone. Olha que legal, vamos lá? Tá, eu vou mostrar para vocês o diferencial que ele tem. Aqui na parte da frente você pode ver que tem um volume do fone de ouvido. Mas como assim volume do fone de ouvido? Na parte de baixo do microfone, temos uma conexão que você pode ligar um fone de ouvido e ouvir tanto o áudio do microfone e via USB, você consegue fazer uma mandada de dois canais. Então você pode mandar um áudio estéreo e ouvir direto aqui no fone de ouvido. Com isso você tem um volume independente da entrada, para você monitorar. E tem também uma chavinha de mute, você pode mutar com relação a essa entrada do áudio, ok? E o bacana, aqui na parte de trás, eu tenho o volume independente do microfone, então eu tenho um volume para o fone e um volume independente para o microfone. Agora a maior sacada deste microfone é essa chave, que você consegue mudar o padrão polar do microfone, legal? São cinco chaves, estéreo, cardioide, bidirecional, super cardioide e o homem direcional olha que bacana como vocês podem tá vendo ele vem com esse suporte de mesa muito bonito muito bem construído e o interessante se você quiser usar ele num pedestal de microfone normal ou um suporte de teto só você tirar essa peça e rosquear direto no pedestal esse microfone acompanha o cabo conexão USB para você estar tá ligando no teu computador e também uma licença do Pro Tools First essa licença é vitalícia, ela não inspira, ok pessoal? E vocês ganham um plugin da Waveform. Então um microfone você já ganha isso daqui vem o cabo, esse suporte para você deixar ele na mesa e novamente são cinco padrões polares em um microfone só você selecionar conforme a tua necessidade para mais informações acesse o o site da Sigma Pro Áudio ou as nossas redes sociais.